Meu amor, se fosse assim, bem assim. calme mais sereno, seria bem melhor para mim, mim. Um sorriso mais ameno. Nosso amor está pequeno, cada vez mais despesivo. É um veneno Não se encontra nem nitivo Se entre nós houvesse a paz Dos bons casais Sem receio e sem conflito Eu acredito que haveria mais amor Sem nossos gritos Tão aflitos de pavor mais calor na relação Mais desejo de viver Mais pureza Mais prazer Mais amor, mais união Mas não deu termina aqui Eu vou partir Mas não deu termina aqui Sofrer, sofri, Mas não deu termina aqui Se fosse assim Bem calmo e mais sereno Seria bem melhor pra mim, pra mim. Um sorriso mais ameno Nosso amor está pequeno Cada vez mais dispersivo O ciúme é um veneno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 Thank <laughs> you.